Então, hoje eu decidi assumir um desafio que já não assumia há algum tempo. Criar um mundo survival do zero, sem keep inventory true. Então pessoal, aqui quem fala é o Pig, a começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui na minha lista de mapas, né? cenas e tal, e pronto, já acho que fui eu. E hoje eu vou criar um novo mundo, gente, um mundo survivalzão, uma tristeza humana, uma desilusão, com um nome incrível. Vou morrer. Mil, mil, mil, mil, mil. Depois no final vai-se ver nas estatísticas se for o mesmo. <risos> Eu espero não, mas provavelmente vai ser o que aconteceu. Ok, vamos lá! Então, survivalzão, sem cheats, tudo bom, tudo normal, Hermy. vamos criar. 70, 80, 90, 100, 100! 100, 100, 100, e já estamos a entrar no nosso mapa. Estou com uma textura, entrou com o da Pixel, acho que é assim que se diz. Meu Deus! Vou uh, responder que eu não tenho mais vida. É um primo meu. Então é um amigo porco. Se tivesse uma cenoura, dava-te. Mas eu não tenho. Porque eu sou pobre. Cristo é ah. bom. E pronto, temos aqui algumas pedrinhas para começar o joguinho grande. E depois morremos a primeira vez desta noite. Porque se eu não é conseguir fazer a espada, estou literalmente tramado. E bora lá acabar mais um pouco para fazer aqui os kits básicos. Uh, senhores e senhoras, começamos este jogo muito bem. Com ferro. Uh, eu não sei o que é que eu celebrar é ferro. Eu acho que eu tenho que conseguir mais tarde do que era exposto, mas pronto. É eu vou continuar aqui a dar uma mineradinha em off e uh, eu já volto pessoal com muitos minérios e possivelmente cenas no Arranjamento Espiritivo, <risos> estou a gozar. Então, pessoal, já tenho aqui uma picareta de ferro. Ai, eu tenho a bater na tua outra. <risos> eu não sei o que é que me deu, eu ia bater naquela boca. Não estava bem, não. Mas pronto, o que interessa é que eu já tenho uma picareta de ferro. Já vou aqui acabar de tirar este escarabão que eu odeio deixar Shanks. para concluir. Vou tirar todos os melhores netos. Tritura. Então eu vou rapidamente tratar disto e vamos arranjar um lugar para fazer a nossa gruta. Ah, já está tudo. Então vamos agora arranjar um lugar para fazer a nossa gruta básica, onde vamos ficar aqui durante os próximos poucos tempos. Eu não sei porque é que gostou de minerar uma crafting table com uma picareta, mas pô, eu já desisti, esqueçam. Pauls, eu agora que reparei que estamos de um lugar mesmo mal, gente. Eu odeio todos os, os biomas estão perto isso aqui, são horríveis. Ali, no fundo é Pantan, se não me engano. Ali atrás é Savana. Depois daqui é poeira que é o mais básico de todos, não é? Eu vi que uma espada. eu tenho minério que eu uma espada. Vou fazer uma da imensa Pronto um... Vitória, doce vitória Oh, é uma criança Coitadinha Agora tens... não tens paz Bola-se uma pessoa que inventa vocês não deixarem like e então tu que me considerem se come esta aqui, pronto, aviso dado. Para a próxima vez, lembrem se de deixar o like. Ok, acho que já varri tudo, ou quase tudo. Pessoal, tive que fazer uma melhorada em nove, arranjar aqui alguma carne e acho que já temos o suficiente muito suficiente. Já dá para fazer até um peitoral de leather, mas eu não sou burro então não vou fazer lo Mas eu acho que já dá para sentar aqui, porque hoje já tivemos demasiado trabalho aqui. Eu agora vou fazer uma minerada um bocadinho maior, o que esta comida cá de cozinhar, passamos a, a fazer os camas e tudo para começar a passar de novo. Pronto, hoje foi o primeiro dia para que nos pega, os materiais básicos de Daqui a pouco vamos ter uma... Ok, isto tem é muita sorte. Pronto, daqui a pouco já vamos ter assim uma casa, um lugar onde eu sempre sentar durante a noite. Mas eu acho que foi bom, foi um bom dia. Ih, Jesus, que chanque. Ih, Jesus que chanque. Meu Deus, eu já não vi uma destas há muito tempo. Jesus, meu Deus. Ai, que susto. Eu agora é aqui para baixo. Quanto é que foi mesmo? Que eu tenho Não sei, piedade. Rip ovelhinha. 2021, 2021. Ela não durou nem aqui. 10 minutos, mas pronto. Vamos lá. O que é que eu fiz? Meu Deus. Um décado de já chegou. Mas pronto, não é isso. vamos para mas é? é o primeiro dia. Tenho sorte que ainda não morri nenhuma vez, de tive problemas ou qualquer coisa assim. Ah, vai correr tão mal este mapa. Mas pronto, já dá para criar aqui um lugarzinho onde assentar. Assim, talvez, nesta área aqui. Olha, por novo um ovo. Meu Deus, estas galinhas estão suspeitas de foguetes. Já está a ficar Tenho que fazer as camas antes de. A galinha a ganhar socorro. Morre! Ok. Para além do facto de eu estar quase um minuto atrás, de uma galinha sem a conseguir apanhar, eu acho que foi um dia produtivo. Vamos começar aqui a preparar-nos para nos deitarmos. Uh, vamos lá. Eu não tenho o suficiente para fazer duas camas. Porque sabem, eu gosto de ter duas camas. Para dormir. Isto foi triste. Ok. Ok, então. Ainda não é de noite, consideradamente, o no jogo começo a achar que eu estou a inventar verbos consideradamente não é nem não é um adverbo nem é o que é que eu tenha dito meu Deus mas pronto, não interessa agora eu acho que estamos na hora estamos não, está na hora de nós começarmos a construir o que vai ser a nossa primeira casa não é uma casa não, é uma cabana mesmo Pantanelli Ali é a savana, aqui atrás é montanhas geladas. O único lugar que eu realmente gostei destes três é as montanhas geladas, que eu não quero ir para lá porque, tipo, está muito frio. Esta piada foi muito fresca. Ha! Ha-ha! <risos> ok, pronto, está muito mal. Então, como eu estava a dizer, eu não quero ir para ali, nem para ali, e para ali também não. Então eu acho que vou ter ficado aqui por planos depois montanhas Claro que eu não vou fazer aqui a minha casa No meio das pedras, né Mas talvez eu sente aqui alguns perto, Talvez naquela área que eu estive há pouco É claro que eu depois quero fazer uma viagem pelo mundo Criar mapas, né Viajar mais pelo mundo Encontrar vilas, fazer trades Isso tudo Mas antes disso temos de fazer outras coisas também importantes Que é criarmos um lugar inicial Porque eu não vou fazer isso agora Eu acho que é muito arriscado começarmos a movermos daqui para fora. Hum, então, pronto. Por agora, vamos ficar nesta área. Eu já, já coloquei aqui as penales, né? Curtain um table. Já dá para fazer mais algumas coisinhas. E eu não tenho stick. Chegou uma altura em que agora o ferro está mais fácil de encontrar que a madeira. Quer dizer, não é mais fácil de encontrar, não é? É o que eu mais tenho no inventário tenho que fazer um baú com o meu... Com o meu inventário... que o meu inventário já está ficar lotado boa então vou ali abaixo minerar, não é? eu tenho aqui algumas madeirinhas que de certeza não foram barra guia, blá blá, blá. Ah box sonho ovo 15 tristeza humana estou a gozar gente, obviamente que não foi por isso eu acabei de literalmente ir ali se vocês quiserem provas, está aqui o meu baixado partido e também nas estatísticas deve estar lá bolas, essas estatísticas são muito mais organizadas Eu não estou com a paciência de encontrar onde é que se encontra a madeira que minerei. Mas pronto, acreditem em mim. A minha palavra deve ser suficiente. E se não for, então temos um grande problema. E por fora a minha palavra, que não tem nada a ver. Vocês já se inscreveram no canal? Não. Então eu vou ficar muito triste. Vocês já deram like? Também não. Então vocês vão ser como aquela ovelha que eu matei no início do vídeo. Desculpa pela promoção do meu canal. Desculpem, ser gente. Eu sei que eu sou horrível a fazer isto, mas pronto, se não interessa, porque eu estou só a encher Até temos a carne pronta, e neste caso já temos. Eu não estou a esperar mais porque eu estou a ficar sem conteúdo. Então, pronto, né? Tristeza humana. Será que é uma boa altura para perguntar se vocês já se inscreveram no canal? Provavelmente não é, porque se vocês me ouvirem agora a falar, vocês provavelmente vão pensar porque é que eu me inscrevi no canal dele e vão tirar a sua substituição e eu vou ficar muito triste. Mas vocês não querem minimamente saber então. E aí? E eu estou a ficar sem conteúdo para falar, então vou voltar a perguntar se está se inscrever no canal. E, meu Deus! Arranjei conteúdo. Uma onicam. Ok, será que eu tenho material suficiente para fazer um... uma... Ai, não tenho ferro. Bolas. É uma pena. Porque eu queria mesmo fazer uma coisa. Este volume me necessário ver o crafting. Cheguei a um momento da minha vida que já não sei fazer craftings. Rip. Eu. Ok, pronto. Vou deixar isto aqui. Talvez então, faça aqui a minha casinha ao lado, né é? Why not? E eu também apanhei diurito suficiente para fazer aqui algum diorito polido para fazer o chão da minha casa, né é? Why not? E está aqui diurito polido. Meu Deus. Eu tenho que dar melhor assim. amigo, não é que vieste? Por aqui, é É ferro? É ferro. eu acho que é bom. Yeah. Oh, não, pera, não acaba ainda. Ah. ainda. Ainda continua? Pode... Vai acabar aqui, não é? Estou a usar com a minha cara que continua. Acho por isso suficiente, acho que vou voltar para trás. Mas pronto, tem aqui ferro, isso é o que interessa. E por agora é o que realmente me interessa mesmo, também nessa, depois de cavernas agora. Talvez no próximo episódio, ou no próximo, onde sei lá. Sim. Se vocês deixarem o like suficiente, vai sair outro esta semana. Se não, vai sair outro para a semana. Eu estou a pensar fazer um vídeo por semana neste canal, outro vídeo por semana no outro canal, o pigbox Box 11, e outro vídeo no meu terceiro canal, o Two Pigs for One. Então inscreva se nos três para fazerem muito, muito, muito feliz. Se vocês se inscreverem nos três, vocês vão receber bolachas que em casa e de certeza que isto é verdade. Podem acreditar. Só não sei é, que, é como é que eu vou fazer isso, mas pronto, interessa. Se vai acontecer, acreditem nisso, crianças. Quanto mais acreditarem, mais vai acontecer. Quem me que dêem Que claro é. Talvez. Possivelmente, hipoteticamente, e outros verbos, palavras caras que eu não adiço citar porque eu estou muito cansada. Então, vamos esquecer que eu estou a falar e vamos começar a construir a base da minha casa. vai ficar muito a ser cabana, mas eu tornei nessa. E agora o telhado, né? Porém, não vou usar. Spruce with blanks. Agora ora para factos interessantes, completamente desnecessários e aleatórios, vocês sabiam que antigamente Minecraft dava para dar bolachas aos pássaros e isso fazia-os felizes, mas foi retirado por causa que muita gente que via isto no Minecraft pensava que também se podia fazer na vida real e dê bolachas aos seus pássaros, né? que tinham chocolate e o chocolate faz muito mal aos pássaros, então desde aí Minecraft na versão que foi lançada a seguir, eles retiraram essa opção e até fizeram mais. Eles Fizeram que, com que sempre que se desse cookies a um pássaro, ele ficasse muito doente. Então, respeito aos pássaros, não os deem cookies, nem na vida real, nem no Minecraft. E pronto. Eu não sei porque é que eu fui dizer isto. Eu não, eu não sei onde é que eu vou ficar isto aí dentro deste isto. E pronto, bom dia a todos, bom dia de novo a todos, a todas, a tudinhos e tudinhas, não sei de que é que eu isto. Eu realmente, eu não sei o que é que está a acontecer comigo hoje, não sei se é por ser o primeiro vídeo do canal. Eu estou a ser literalmente a pessoa de pessoa estúpida que sou sempre. Mas pronto, não interessa. E eu acabei de olhar para cima e vi aquela pedra e agora eu quero tirá-la. Estamos com um problema, então eu comecei a fazer uma telhada da minha casa com esta madeira. Problema número 1, um, essa madeira acabou, eu já não tenho mais, quer dizer, eu já dei aqui um bocadinho, não é? Mas o MC Project não está aqui instalado, então eu não posso apenas aplicar itens. Então, vamos ter um problema, eu não sei onde é que eu vou arranjar mais destas queridas madeiras. Pôs uma mineradinha em novo de madeira. Porque o meu telhado precisava de mais madeira que eu não tinha. Eu estou aqui de volta, gente, com vocês, com vocês, meus queridos amigos, meus queridos. Eu não sei o que é que vou dizer a seguir. Então fingimos só que eu não disse nada e vamos destacar para assim, gente. Mas isto me que o vídeo está a ficar demasiado longe, longo. Eu acho que depois da edição de tanta porcaria que eu fiz durante o vídeo, acho que vamos ficar com o em 5 minutos de vídeo. Mas pronto, sem estresse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se. É grátis, é fácil e deixem-me muito, muito feliz. Obrigado a todos e vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau!